Agora Nossa. sim. Olha que legal. A gente pôs essa, é, viu? Gostei também. Quatro... Olha. O quê? Do enquadramento. Do enquadramento. Ficou muito bom, muito bem. Nós já entregamos 500 reais hoje, hoje, certo? Certo. Vamos entregar agora mais 420 reais. 420. E eu tô com fé. Bora? Bora. Em apoio aí, Lojas Mariano muito a bem. loja onde você encontra tudo, tudo pra sua casa, inclusive tá chegando o dia das mães. Passa lá, viu? Passa lá, porque eu, te... eu sei que a Dona Osana vai adorar os presentes que tem lá. Se for só a Dona Osana, né? Dona Fernanda também, e No dia entendeu? 15 aniversário dela. É, dia 15 aniversário dela? É. Aí, ó, já compra dois presentes. Viu? Viu. Vamos lá, Dona Mari? Vamos, vamos de sorteio. Rrr, põe pra girar, põe pra girar, girar aí, meu diretor. parou. Evandro Pires. Olha aí, final, final do, do telefone. telefone. 46,94. Mari Verdã. Mora no Prepara centro. Prepara aí. Não, é em cima, não é? Não, não aqui, ó. Evandro. Evandro. Isso, 10,73, viu? Aí, ó. 10,73 é a senha do Evandro. Vamos lá, Evandro. Vamos saber se é você que vai levar 420 reais. Pega direitinho. Direitinho, tô aqui, ó. É porque minha unha é grande, daí você não, aper... não vai, entendeu? Mas vamos lá, 10,73. Um, zero. 7. 3. E aí, Evandro? Não, ah, Israel Spindo. Oh, Ô, Israel. Pede pra ele, ó. Mexer aí direito. Vai, vamos lá. Outra pessoa. E atenção. Neusa Dias Brambi, a Neusa, ela Novo foi. Oeste. 10, 10. 10, 10. Neusa, será? Eu acho que fé. a Neuza ganhou alguma coisa aqui nessa semana, fé. viu? Tenho fé. Se não foi, ela é uma das sorteadas, Vai, aí, Mas vamos lá. De... Não eu tô lembrando da Neuza, mas Ai, vamos lá. Meu Neuza. Deus do céu! 10, 10. Meu coração tá aqui pra vir, mulher! Vamos lá! Fé! 1. 10, 13! 10, 13 é verdade! Israel, olha só! Neuza Brambila, 10-13. Muito obrigada, meu diretor. Vamos lá de 10-13, então. 10. Dez... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. De... Ah, você tinha olhado em cima. Entendi. Vamos e agora? No... 10-13 ou 10-10? Meu diretor. 10-13. Quantos 10, 10. Aqui, ó. Brambila, aqui, Ah, foi ó. o de cima, não foi? É, ó. Foi o de cima. Foi o 10-10 mesmo, meu diretor. É que ela tinha participado muitas vezes. Então, vamos no 10-10, hein, Neuza? Atenção... Um, Ai. zero. Um, zero. E aí? Ah, Não! Israel vem venha você aqui digitar que agora eu irei. Vou por aqui? Por favor. Agora eu irei pegar um Giramos nome. Pegar um nome. Parou. Aqui, ó. Bom, Vera Lúcia. Deus. Vera Lúcia da Silva Cardoso. Final do telefone 3774, Vila Piloto e... Ih, já errou. Aí, ó, 16,90. Já errou. Não é? Começa com 10. Meu Bota diretor, continuamos? Vou digitar. 16,90. 16, 16,90. Põe aí só pra gente tirar as dúvidas, porque a gente sempre fala que é 1, um, zero. Um, zero. Não, Não é. é. Eita, Vera hum, Lúcia, ó, hum, queimou hum, cartucho a chance, chance de ganhar. Mas olha só, acumulou então amanhã 440 40. 40, né? 440 reais para vocês. Lembrando que já temos dois números, o um 1 e o 0, tá bom? Então, olha, participe. Continua mandando aqui no nosso, no nosso WhatsApp, WhatsApp. 3509-7500 e também participa lá pelo nosso Facebook, Muito quem bem. sabe amanhã eu e Israel Espíndola mudamos de ideia Amanhã fazemos o um sorteio. Aqui. Com certeza, amanhã estaremos aqui, Valeu! quarta-feira. Um grande abraço para você que nos acompanhou pela reprise. Isso é. mesmo, um abraço para você que acompanhou aqui no Ao Vivo, na reprise, nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho e também pela audiência.